Fala pessoal tudo bem quem está falando aqui Leonardo Carvalho no vídeo de hoje eu vou falar sobre o melhor nicho para trabalhar como afiliado tá isso aí é uma dúvida muito comum de todo mundo tá todo mundo que começa e todo mundo até que já está trabalhando nessa área então a gente vai falar aqui quais são as melhores oportunidades desse ano qual nicho escolher para fazer a primeira venda durante o vídeo eu vou falar várias dicas importantes e no final eu vou dar um bônus então fica até o final comigo esse vídeo aqui vai ser definitivo tá? o melhor vídeo que tem aí falando sobre nicho de mercado mais completo afinal de contas o que é, que é nicho de mercado Tá? Isso acho que é uma dúvida de todo mundo. Nicho é um mercado menor dentro de outro maior. Por exemplo, tem um mercado de saúde, dentro dele você tem um nicho de emagrecimento, tem um nicho fitness, tem um nicho de engordar, pegar peso, alimentação saudável. Isso são nichos, tá são subdivisões de um mercado. Uma grande dificuldade de todo mundo é que não tem ideia de qual nicho escolher, tá? principalmente os iniciantes. Então, travou nessa escolha? Vamos vamo comigo aí que a gente vai solucionar isso agora nesse vídeo. Eu vou falar um pouquinho também no final desse vídeo sobre as tendências que estão por vir por aí, que as pessoas estão buscando. Quando você escolhe um nicho, você tem duas opções, tá? que isso é bem importante saber. Você pode se posicionar como autoridade ou como árbitro. A autoridade ele constrói, ele se torna um especialista, e ele aparece né, e constrói uma reputação. Já o árbitro ele não precisa aparecer. Então normalmente os afiliados começam como árbitros, né, e vão aprendendo e conforme vão aprendendo eles se tornam especialistas e aí sim eles podem começar é, a aparecer. Mas caramba, mas eu não sou especialista, não sei em nada, não sei em nada de calma. Calma, fica tranquilo. O importante é você não ter medo de começar. Grande parte das pessoas que não tem sucesso é porque elas querem ficar aprendendo, aprendendo, até achar que já estão perfeitas para começar. O importante é você pensar o seguinte: é, aplica, tá bom? Você aprendeu um pouquinho mais, você vai ensinar para quem sabe menos que você. Com o tempo, você vai criando conteúdo, seja para blog, seja para vídeo. Você vai acabar aprendendo, criando esse conteúdo, e com o tempo você vai se tornar um especialista. Com isso, mais pessoas vão começar a seguir cada vez mais, cada vez mais, e você vai se tornar uma referência. O importante é você ser criativo e não fazer mais do mesmo. Não tem muito vídeo na internet, é importante você fazer uma pesquisa, tá? Pesquisa o conteúdo antes de você fazer, tá? Eu vou deixar aqui, aqui em cima um link para você ver um vídeo que eu falo sobre como criar conteúdo. Se você está na dúvida de, ah, esse nicho aí eu gosto, mas eu, poxa, não sei, vai nesse vídeo lá, não deixa anotado aí, para quando acabar aí você buscar um vídeo como criar conteúdo. Eu vou deixar aqui em cima o link pra você. Então assim, se você está começando agora, eu recomendo você focar em um nicho só. Por quê? Porque se você quiser, você já não sabe fazer direito, está começando, sua estrutura não dá montada. Se você quiser focar em vários nichos, existe uma grande chance de você desfocar, tá? você, você dissipar sua energia e, na verdade, você não ter resultado nenhuma delas. Então, assim, está começando, é, esse realmente é o vídeo mais importante para você poder se concentrar, escolher um nicho e botar toda a sua energia nele, tá bom? Começa trabalhando com um nicho, um produto, a partir do momento que você começar a ter resultado desse produto, você começa a oferecer outros produtos também, tá bom? Isso é fundamental, isso é uma dica que no início, eu demorei para pegar e, caramba, assim, meu início, eu acho que o início de todo mundo é sempre dolorido, né? Quem quer fazer tudo não tem resultado em nada. Tá, então você vai escolher o um nicho, mas o que é importante? São duas coisas fundamentais aqui. Você tem que escolher algo que é, seja uma dor das pessoas, ou seja, seja uma dificuldade, um problema que elas têm que resolver. Você tem que lembrar sempre que essas ferramentas são ferramentas de busca, ou seja, a pessoa está com um problema, ela vai entrar no Google, no YouTube, ou não quer que seja, para fazer a busca, né, para tentar solucionar esse problema, então tenta trabalhar com uma dor, tá? E além da dor, uma paixão, tá? Ou seja, algo que a pessoa é, é, goste muito, tenha muita vontade, ou seja, seja um esporte, seja uma atividade, seja um hobby, enfim, seja qualquer coisa que ela queira fazer, ela também vai buscar se especializar ali. Lembre-se que as pessoas vão sempre buscar na internet, são essas duas coisas que motivam as pessoas, dor e paixão. Então, assim, além disso, tem uma coisa importante que é o seguinte, tem a parte da frequência. É, se a pessoa tiver uma dor que não, não formador é é constante, tá? que não tem a frequência, a pessoa vai deixando para depois. Então, é, é algo que, de repente, a pessoa até vai buscar, mas não vai resolver. Tá? Por exemplo, mas por que, que o nicho de emagrecimento ele é tão é, procurado? Porque é uma frequência. Toda vez que a pessoa vai vestir uma roupa, toda vez, vez que a pessoa vai na praia, conta com o namorado, se olha no espelho, ela, caramba, eu queria até mais magra. Então é uma dor. E paixão é algo que assim, a pessoa ela vê, ela fica fissurada. Tá? Assim, digamos que ela gosta de, de tocar violão, de tocar guitarra. Ela é fissurada naquilo ali, é algo que ela vai buscar. Então você tem que focar nesses dois itens, e são itens que sim, que tem frequência e intensidade. Então, se oferecer para ela um curso uma camisa, alguma coisa, ela vai, vai passar o cartão. Mas você não tem que é, entender isso como somente um negócio, você tem que se importar com as pessoas, tá bom? O importante aqui é se importe com as pessoas, de verdade. As pessoas não são números, não são... É, é. Não são só visualizações, você tem que entender que cada pessoa tem uma história e se você se importar com essa pessoa, naturalmente, essa pessoa vai te seguir, vai ver teus vídeos, vai te acompanhar e vai, depois de estabelecer uma relação de confiança, ela vai acabar consumindo, comprando alguma coisa que você indicar. O importante é você ajudar as pessoas sempre, tá? Se importa com as pessoas, ajuda as pessoas, é, gera valor para essas pessoas, é, gera conteúdo de valor, tá? Que, que vai transformar, né? A vida das pessoas, né? que, na verdade o que vai transformar vai ser o produto. Mas assim, se você indicar um produto que vai ajudar essa pessoa, essa pessoa vai ser grata para você. Então se você indicar depois outros produtos, ela vai, vai, também vai acabar consumindo. E se ela vai, vai acabar criando relacionamentos e seguindo. É isso, basicamente é isso, tá bom? Então assim, ensina o que você sabe, gera valor e torna um especialista naquilo que você faz para você se tornar referência. Por falar nisso, esse, esse conteúdo aqui que eu produzia eu parei, eu estudei, eu dei uma olhada em tudo assim, eu fiz um resumo bem legal para vocês. Então assim, se você está gostando desse vídeo, já deixa seu like aí, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para poder receber todos os meus vídeos e você acompanhar, porque eu tô sempre publicando conteúdo. Eu sempre tem conteúdo interessante nesse nicho de marketing digital de afiliados. Se você gostou desse vídeo, depois dá uma olhada lá no canal, que tem muito vídeo relacionado ao assunto de marketing digital de afiliados, de Hotmart tudo isso aí. É, para você que está começando, ou até para você que é especialista, eu tenho conteúdo para iniciante e conteúdo já também mais avançado. Então me segue lá, dá essa força ali, já deixa o seu like aí. Então outra coisa importante é o seguinte, se você vai escolher um nicho, é, é como se você estivesse escolhendo a profissão. Por quê? Porque você vai lidar com aquilo ali diariamente. Então assim, uma coisa muito importante é você escolher alguma coisa que você goste. Ou que você goste, ou que você, goste, ou que você queira se desenvolver. Por quê? Imagina você escolher alguma coisa que você não gosta e de repente você... Se é, você já não gosta do seu trabalho, chega em casa você vai fazer alguma coisa a mais, ou então você vai escolher para se especializar em algo que você não gosta. Então você vai acabar deixando para depois. Escolha alguma coisa que você, que você goste, que você queira se desenvolver, e naturalmente você não vai, precisar, você não vai sentir que está trabalhando. Você vai fazer naturalmente aquilo ali, você vai buscar informação, você vai correr atrás. Quando você faz aquilo que você ama, você nunca mais trabalha na vida. Escolha alguma coisa que você tenha mais afinidade. Ah, mas eu não gosto de nada. Cara, você sempre vai ter alguma coisa que vai escolher, ou então algo que você tenha curiosidade, que além de você gostar, você tem que escolher também alguma coisa que as pessoas estão buscando, tá? Digamos que você gosta de alguma coisa que ninguém que ninguém curte, tá? Uma coisa muito específica, muito nichada. tá? Tem outro vídeo também que eu vou indicar para vocês, é a cauda longa, que eu vou deixar também, eu vou deixar tudo lá na descrição, tá? Para facilitar a vida, eu vou deixar tudo na descrição para você poder dar uma olhada, porque é importante você se aprofundar. Eu acho que esse passo é o passo mais importante que você vai dar aqui nesse nesse mercado de marketing digital. É, se importa com as pessoas, já falei. Por que se importar com as pessoas? Porque as, é, quanto mais pessoas, mais tráfego, quanto mais tráfego, mais venda. Existe uma lei dos números que é basicamente assim. Se você tem mil visualizações, você vai ter 200 cliques. E desses 200 cliques, sei lá, 100 cliques, você vai fazer uma venda, duas vendas. Tá? Vai depender aí da, da eficácia da sua página, do seu, do seu conteúdo. Mas então, assim para você poder fazer uma venda, você tem que levar... Mil pessoas para sua página. Não adianta você fazer um blog que tenha dois, três acessos diários. Você tem que fazer um blog que tenha um volume diário suficiente para você fazer venda todo dia. Isso é fundamental você entender, por isso que é importante você focar em apenas um. Faz um dar certo, depois que você aprender, você vai para os outros. Primeiro nicho, dinheiro. O nicho de dinheiro é o um nicho, a meu ver, que, que tem mais é, acesso, tá? Também é o mais explorado. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala assim, de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro, de investir, de administrar esse dinheiro. Tudo que tem relação com, com dinheiro, você acaba tendo muita busca. Digamos que tenha um produto lá que você vai divulgar, que seja como ganhar dinheiro vendendo bolo de pote, como ganhar dinheiro é, consertando geladeira, ar condicionado máquina de lavar, como ganhar dinheiro é, vendendo marmita, marmita, marmita fitness, churrasquinho, geladinho gourmet. Você vai ter uma série de produtos, tá? é, como ser manicure, curso profissionalizante, aí já tem uma relação um pouco com o curso de educação, mas, assim, também tem outros cursos que vão entrar aqui. Por exemplo, tem hobby que você consegue transformar em hobby como uma fonte de renda. Então, uma das coisas que motivam, uma das grandes dores das pessoas é a falta de dinheiro. As pessoas buscam algo como solucionar os problemas da vida dela. Digamos que uma pessoa queira começar um negócio. Como iniciar um negócio de, de fazer geladinho gourmet? Como, é, como começar a trabalhar com manicure? Como começar a consertar celular? Um nicho de dinheiro é um nicho que ele está ali, ó, é, basicamente, envolvido com grande parte dos nichos. Deixa eu dar um exemplo aqui. O número de pessoas que busca por marmita fitness, alguns vão ser para consumo, mas outras pessoas vão comprar para poder é, produzir em casa, produzir em uma cozinha industrial e vender. Então, assim, você tem dois nichos diferentes. É muito importante você conhecer seu público-alvo, né? sua, sua persona. Então, eu também tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Já são três indicações de vídeo, ou seja, tem muito vídeo bom aqui no canal, tá? Dá uma explorada depois aqui. Então, o nicho de dinheiro é um nicho muito forte, tá? Então, agora para o segundo nicho, relacionamento. Tá? O relacionamento ele está diretamente relacionado com outros é, com outros nichos também, tá? Como assim? É, como iniciar e conquistar um novo relacionamento? É, como manter um relacionamento? Se você já está namorando, se você é casado? Como retomar um relacionamento? Assim, Como reconquistar o ex-marido, o ex-namorado, o ex-namorada? Ex como encerrar um relacionamento? Ou seja, às vezes a pessoa tem um relacionamento que está desgastado, ela quer terminar, mas ela não sabe como. É Como melhorar um casamento? Tem muito material hoje. Como conquistar homens? Como conquistar mulheres? estou tá? lendo aqui porque a lista é grande para não esquecer nada como reconquistar o ex-namorado já falei como conseguir o um marido tem aí ó, como fazer amigos aí você entra também na é, na parte de mães e filhos como educar um filho você entra também na parte de network com o nicho de dinheiro tem muita gente que entra para no nicho de relacionamento para poder se desenvolver de forma pessoal e tudo mais né aprender a fazer amigos aprender a se relacionar no trabalho para conseguir promoção para conseguir dinheiro os nichos são meio que é, conectados aí né assim as pessoas têm os objetivos finais né também está relacionado à sexualidade, tá? pra mim, assim, eu acho que são é um dos nichos mais fortes que tem aí. Vamos lá, vamos ao terceiro nicho. Se você está gostando desse vídeo até agora aqui, está dando uma olhada, está gostando, deixa o seu like aí, senta o dedo no like, dá uma força aí pro canal, e se você é, der um like, o YouTube vai entender que você gosta mais desse conteúdo e vai indicar mais vídeos para você sobre esses assuntos. Então vamos lá, terceiro nicho é saúde e bem-estar, tá bom? Foi o exemplo que eu dei lá em cima sobre é, mercado, dentro de saúde você vai ter também é, beleza, você vai ter emagrecimento, você vai ter é, musculação para ficar forte, né? Alimentação saudável, fitness, você vai ter muita coisa. Isso está relacionado a, a, a paixões, digamos assim, pegar um corpo melhor, né? É uma, uma vontade, um desejo né? que a pessoa tem e a dor também que a pessoa está querendo emagrecer. Está querendo, de repente, por exemplo, é, emagrecimento, é né? uma dor, o fitness é uma paixão, um desejo, né? quer ficar melhor. É, diabetes é uma doença, então a pessoa é uma dor que ela está querendo curar, está querendo, tá querendo é, controlar a diabetes, né? É, você tem dores de coluna, dores diversas, né? É, alimentação saudável, que a gente já falou, que é a pessoa buscando a saúde, buscando o bem-estar. E isso aí são, são nichos que tem muita potência, né? E também são nichos que envolvem é, homem e mulher, enfim, de uma forma geral. E tem muita gente também que compra para si e compra para outro. Digamos que uma pessoa seja magra, e ela tem um irmão, um amigo que é gordinho, acima do peso, que não está saudável. Então, muitas vezes, essa pessoa compra para poder presentear algum amigo. Isso também tem uma coisa interessante, porque ela preza por o amigo, ela, ela ama o amigo, ama o irmão, ama o pai, a mamãe, e quer ver aí o, o, o pai ter uma vida, uma sobrevida maior, já que, de repente, está enfrentando problemas de saúde. Outra dica aí bem interessante já, isso aí já é um bônus, tá? Vamos para o quarto nicho agora. Vamos para o nicho agora, esse nicho. Também é bem interessante, a é nicho de educação. Existe um nicho, né, um mercado, digamos assim, e você tem os subnichos nichos né? Então, dentro da educação, você vai ter línguas estrangeiras, muita gente hoje querendo falar inglês, querendo porque quer assistir um filme, porque quer viajar para o exterior, porque quer arranjar um trabalho, aí, aí conecta com o nicho de dinheiro, né está querendo uma promoção do trabalho. Então, você tem curso de inglês, curso de espanhol, tem línguas novas aí que despertando mais interesse, como chinês, como russo, enfim, são diversas possibilidades espanhol espanhol, né? com o Mercosul. Então são diversas possibilidades aí que vende muito, tá? Existem grandes players aqui no mercado que são da, da, da área de línguas e vendem muito, principais vendedores aí é, da Hotmart. Dentro de educação também você tem é, concurso público, pessoas que querem melhorar de vida, estão estudando para concurso, pessoas que querem aprender uma atividade profissional, um curso técnico, né, ou uma profissão como consertar celular... Ou então uma pessoa faz direito, mas quer fazer uma especialização em alguma área. É muito mercado para ser explorado como afiliado e como produtor também, tá, gente? Mas de uma forma ampla, é, é tanto para produtor quanto para afiliado, tá bom? Técnicas de estudo, tá? Aí você entra técnicas de estudo, técnica de memorização, leitura dinâmica. Então você tem aí mercados para explorar. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente disso na, no bônus tá que é bem importante se também tiver alguma dúvida alguma bota no comentário aí pode botar um comentário que eu respondo todos os comentários tá bom se você está assistindo esse vídeo e lembrou de alguém fala cara esse vídeo vai ajudar meu amigo tal compartilha com seu amigo tá bom pode mandar aí eu agradeço tá se você mandar e na verdade a intenção desses vídeos é realmente ajudar as pessoas eu estudo muito né eu fiz vários cursos para poder estar aqui Inclusive, antes de começar essa aula aqui, eu também fui é, dar uma revisada aqui, né? Fiz uma pesquisa bem legal, fiz um... Mas eu estava estudando aqui, ó, a Fórmula de Negócio Online, que é um curso que eu fiz que, cara, ele é bom demais. E aqui, ó, o que são nichos de mercado, estratégias e táticas iniciais. Grande parte do que eu aprendi foi nesse curso aqui, foi o divisor de águas no meu negócio, tá? Antes eu fazia, buscava informação em todo lugar, tinha várias é, pessoas que eu seguia, eu ficava sempre perdido. A partir do momento que eu é, fiz esse curso aqui, né, que tem tudo, ó... É, o que são nichos de mercado, estratégias, táticas iniciais, gerando milhares de ideias de nichos, lista de possíveis ideias de nichos de mercado promissores, tá? O que é preciso para escolher um nicho, como verificar nichos na prática, é, seu posicionamento inicial, tá? Analisando a concorrência. Tem muita coisa aqui, tá? Tem, tem vídeo que eu já vi, tem vídeos que eu sempre revejo para poder relembrar alguma coisa, né? Porque cada vez que você assiste o vídeo novamente, você já é outra pessoa, você já é uma pessoa diferente que evoluiu. Então, alguma coisa que você não deu tanta atenção, vale a pena sempre você dar uma revisada aí, tá? Eu vou, inclusive, deixar lá embaixo na, na descrição o link, se você é, quiser dar uma olhada, se quiser conhecer como funciona isso aqui, tá bom? Recomendo muito. Vamos voltar aqui, então. O quinto nicho é o de hobbies, tá? O, o hobby, ele é muito amplo, né? Porque ele fala de vários segmentos, mas fala de paixão. Ou seja, as pessoas que, que curtem aqui um, um hobby, especificamente, elas são apaixonadas. Então, você vai ter o quê? Artesanato, tocar violão, tocar guitarra, tocar bateria. Você vai ter também aeromodelismo, que é um, um nicho... Digamos assim, que nem todo mundo conhece, mas é interessante, né? Porque quem gosta é apaixonado e às vezes você tem menos concorrência também, né? Isso é uma coisa interessante, mas fica mais uma dica aí, uma dica extra, tá? Porque às vezes o nicho com muita concorrência também, é, você tem muita gente ali é, disputando espaço. Então às vezes vale a pena você buscar nichos que estão mais afastados, assim, da, da, da, do que todo mundo busca. Tem crochê, tem tricô, tem bordados, tem como cuidar de planta, cuidar de orquídea, enfim. Aí, você, vamos falar de hobby, a gente vai falar de uma quantidade infinita de possibilidades aí, como afiliado e como produtor, tá bom? De repente tem uma coisa que só você gosta... E você tá assim, se você ensinar para alguém, você vai se dar bem, tá? Então agora a gente vai pro bônus. Se você não deu like ainda, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? É importante ativar o sininho. Deixa um comentário seu, eu sempre respondo todos os comentários, tá? Eu vou deixar... Se você quiser falar comigo também, dá um alô lá no Instagram, tá bom? Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, né? Se você quiser... Isso aqui é só para quem quer se aprofundar mesmo, quem quer é, aprender um pouquinho mais. Eu vou deixar aqui embaixo é, um link para você ver um vídeo que fala passo a passo, assim, do zero, né? Como é que você começa nesse negócio, né, uma estra montando estratégia, e vou deixar também um link do e-book, para você clicar e baixar, eu estou tentando me aprofundar aqui o máximo possível, mas sem também ficar muito longo esse vídeo aqui, então, eu acho que vale muito a pena, vai lá embaixo, depois tá na descrição, quando terminar o vídeo aqui, é, baixa o e-book, tá? assiste o vídeo, uma coisa que está tá virando tendência no mundo, se você reparar, é, são os pacotes de serviços mensagem. então, quando você fala de produto, produto, você vai ter produtos... É de três tipos, né? Você vai ter o produto digital, você vai ter o produto físico, tá? E tem, hoje em dia, algo que está surgindo aí com muita força, serviços mensais, ou seja, uma assinatura. Você não paga Netflix, né? Você não paga aí um aplicativo para poder conseguir seguidor, enfim. Tem vários tipos de, de, de aplicativos, tem softwares que você pode fazer. Então, fica ligado nisso, porque é uma tendência. As pessoas estão buscando muito e é algo que tem recorrência, tá? O importante disso é o seguinte, digamos que você venda um serviço. Tá? Isso vai, ser, vai ter recorrência e todo mês você vai receber aquilo ali. Então é, é algo que você... é um ativo para o seu negócio. Tá bom? Recomendo muito que você tem Também faça a, a promoção, a divulgação de produtos que sejam serviços é, que sejam recorrentes. Esse serviço normalmente são serviços que as pessoas... É, facilitam a vida das pessoas. Antigamente, por exemplo, vamos falar aqui um, um, é, os softwares, né? Tinha um que você comprava, o software pagava uma bolada. As pessoas entenderam que é melhor... Né, para você estar tá sempre com o software atualizado você pagar a mensalidade então por exemplo vamos falar do Photoshop antigamente você pagava lá uma grana no Photoshop hoje em dia o que, que, que a, a Adobe fez você vai pagar um, uma mensalidade só que assim digamos digamos que alguém que é um designer que usa o Photoshop ele vai usar durante a vida inteira todo mês ele vai pagar e se você indicar eu não estou falando do Photoshop tá estou falando de infoprodutos aqui tem vários então assim, se você indicar você vai todo mês vai receber uma pequena porcentagem daquilo ali. Isso é muito interessante. Não é do Photoshop, tá, gente? Só desde exemplo, tá bom? Mas seria muito bom, né? Se tivesse Photoshop aqui dentro, né? imagina? Cara, que legal. Tem gente que paga Netflix, tem gente que paga Spotify. Até o YouTube ele cobra mensalidade, né? Para Se você quiser assistir vídeo sem anúncio, né? Então é alguma coisa que é tendência. Então, para você ficar ligado nisso aí. Agora uma dica bem importante. Muito importante. Para tudo, tá? Para tudo aí. Se você estava sem prestar atenção, essa dica é bem importante e pode ser pode ser determinante no seu negócio. É, escolha nisso que você pode oferecer mais de um produto relacionado. É, você pode trabalhar um produto físico, tá? Um produto digital junto, um, um infoproduto. Ou seja, você, você vende um curso de emagrecimento, né? Mas naturalmente a pessoa vai comprar um curso que como perder barriga rápido, mas ela pode comprar um curso também de como fazer alimentação saudável, uma, uma alimentação low carb. Ela pode acabar consumindo outro produto que seja nem para ganhar massa muscular, um suplemento para poder acelerar esse processo, porque hoje em dia no mercado tem muitas, muitos produtos, muitas cápsulas, digamos assim, né, para perder barriga, para emagrecer, para aumentar a disposição. Então, tente encaixar produtos relacionados. Explora primeiro um. A partir do momento que você sentiu que, que, que a coisa está indo, vai colocando outros produtos também, vai oferecendo outros produtos. Isso é uma dica bem interessante que pode potencializar o seu negócio. Mas também não pode perder muito o foco para também não sair é, o, seu, o, seu, o seu vídeo, o seu blog virar como se fosse uma publicidade. Alô, mais essa dica aí, ó. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam do que vendem para elas. Então, a venda tem que ser uma venda assim bem sutil, tá? Eu falo de emagrecimento, né, que você pode vender produtos digitais e produtos físicos. Já adiantei um pouquinho dos assuntos complementares. Digamos o um nicho de educação, tá? Você pode oferecer um, um produto de concurso público. Você pode oferecer uma especialização. Você pode oferecer uma leitura dinâmica, memorização. Você pode oferecer produtos que são complementares, tá? Ou seja, assim, dentro do mesmo nicho, você vai oferecendo outros produtos que, apesar de não ser especificamente aquilo ali, né, de concurso público, mas assim, mas ele vai, vai complementar de uma forma bem interessante, vai auxiliar, vai ajudar a sua audiência. E lembra que eu falei? Se importa com as pessoas não são visualizações, não são escritos, são pessoas que estão ali atrás, tá? Se essas pessoas estão ali você tem que se importar com ela, você tem que ajudar essas pessoas, tá bom? Você tem que ajudar o processo de transformação dessas pessoas indicando produtos que vão transformar a vida delas. Então assim, uma coisa importante também, se você for escolher um produto, é dica bônus aqui, né? Se você for escolher produtos para divulgar também, não perca tempo com produtos que não dão suporte para você, tá bom? Para o afiliado, tá bom? Então assim, se o produtor não está se importando, é, é sinal que de repente ele arranja outra forma de vender isso aí, às vezes o produto está bem posicionado lá, 150 graus, mas ele não tem interesse de trabalhar com um afiliado. Tá? Então, assim, às vezes você vai ficar tentando solicitar afiliação, vai ficar tentando arranjar algum material e não vai ter nada para você. Tem muita gente que trabalhar direito com afiliado, afiliado, tá? participa dos grupos. Então, é, colhe com essas pessoas que você vai aprender muito nesses grupos né? e com esses produtores. Isso aqui é muito importante, é básico, mas, é, mas as pessoas fazem de qualquer jeito, é ser melhor do seu nicho. Se for fazer, faz direito, entendeu? Se for começar, começa com o pé direito, faz um negócio bem feito para que você se torne uma referência com o tempo, tá? É lógico que se você vai começar do zero, você vai ter o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo, o artigo, o primeiro artigo, o segundo artigo, mas vai chegar um momento que você vai ter um volume de conteúdo suficiente para se tornar uma referência, tá bom? Então, assim, é importante você ter consistência e constância, ou seja, bota, produto, é, ou seja, bota conteúdo de qualidade, e esteja sempre colocando. Isso é uma dica fundamental, que as pessoas aí acham que é dinheiro fácil, e eu vou, se você não sabe, eu vou falar para você, não é, tem trabalho, tá? Você tem que fazer a pesquisa, você vai botar conteúdo. Essas dicas todas aqui, como eu falei, né, eu busquei aqui lá no Fórmula Negócio Online, que aqui, ó, tem muita coisa aqui dentro, né, que eu sempre volto aqui para estudar, tá bom? Eu já fiz muito curso, eu já fiz bastante investimento com curso, e eu posso falar para você o seguinte, o curso é um ótimo investimento, porque se você... É, ficar pesquisando na internet, você até pode chegar, tá bom? Mas pode ser que você demore muito. E nesse demorar muito, pode ser que você desista no caminho, tá bom? Isso aqui é um negócio real, um negócio que, que dá resultado de verdade. Então, assim, se você quer acelerar o teu processo, eu acho que vale a pena você dar uma olhada nos cursos que, aqui do Alex Vargas, São vários módulos. O Fórmula Negócio Online, ele é conhecido como a Universidade né do Marketing Digital. Então, assim, é o curso mais completo que tem, tá? Foi um divisor de águas no meu negócio. Eu recomendo muito, porque assim qualquer dúvida que eu tenho, assim, eu volto lá o tempo todo e, e assisto, assisto uma aula, reassisto, tá bom? Ele está sempre publicando conteúdo novo, assim se tem uma novidade no mercado, ele publica conteúdo, tem um grupo do Face, é considerado o melhor suporte dos infoprodutos que existem hoje no mercado, tá bom? Então é uma ótima pedida aí, eu vou deixar também lá embaixo o link se você quiser dar uma olhada. Outra coisa fundamental, aprender e praticar. Não adianta você fazer um curso, não adianta você assistir esse vídeo, não adianta nada, se você assistir... Né, ficar obeso de informação e não botar em prática. Tá bom? Termina esse vídeo aqui, se organiza, pega o um papel, espero que você tenha anotado tudo, né? Faz um, um resuminho, faz um, um por tópicos assim, tá? Se organiza e vamos pra ação. É, colocar, colocar em ação imediatamente é uma das características das pessoas de sucesso. tem sucesso, quem aprende, e implementa com rapidez. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar um comentário que eu respondo para você. E tem assim, muito conteúdo novo sempre, tá? Então, assim, sempre que eu recebo também, porque eu estou sempre estudando, Sempre que eu recebo um conteúdo novo, a primeira coisa que eu faço é preparar o material para passar para vocês, tá? que é bem importante. Então, vamos fazer parte da nossa comunidade aí, se inscreve no canal tá bom? para acompanhar nossos vídeos e compartilha também com algum amigo que você sabe que está precisando receber esse vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês aí e até o próximo vídeo.